Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Miséu BM falando, venho nesse vídeo aqui rapidamente, tá? Mostrar para vocês mais um saque aqui na CryptoTab, já o segundo saque, então eu vou vir aqui do lado direito, vou clicar, levantar, tá bom? Onde eu vou ter o histórico de pagamentos, tá? Aqui ó, já são dois saques já aqui na CryptoTab, juntei o mínimo e consegui sacar, observe aqui o mínimo, tá bom? tá 11527 eu entro na minha wall time e eu clico aqui em depósitos foram os depósitos que eu recebi né que eu fiz aqui aqui ó 11527 é, é feito no dia 7, mas caiu o depósito confirmado no dia 8, ok pessoal então só para constar aí realmente CryptoTab pagando, show de bola, tá? Então se, se a gente vem aqui, a, a gente vem sobre aqui, eu vou ter informações, clica com o botão direito, traduz a página se você precisar, tá bom? E você vai ter informações sobre CryptoTab. É muito simples, tá bom? Eu tô aqui no meu painel que tem informações... Ah, dos níveis que você vai ganhando também, à medida que você indica seus amigos, totalmente grátis, pessoal, não tem custo algum. É um navegador que você instala no seu computador, começa a minerar, Tá bom? Pega o seu link de indicado e envia para os seus amigos, tá bom? Muito simples, sempre uh, aqui vai estar tá para você entrar com a tua conta de Gmail, use um e-mail Gmail. E é bem simples, você comece a minerar e indicar para seus amigos, ok? Assim que você atingir o mínimo para saque, tá? Que você pode estar tá conferindo aqui, ok? É, bem aqui, esse é o mínimo para saque, 0.00001 você já pode sacar para tua sua carteira, simples, sem burocracia então saque efetuado, saque comprovado na CryptoTab, show de bola, ok? fica para o próximo vídeo aí, mais informações e você encontrará no nosso canal ah, alguns tutoriais de treinamento até sobre a CryptoTab, detalhes, cálculos é outros, outros serviços e materiais que eles têm, que na verdade são gratuitos banners, landing page e tudo mais, ok? Seja muito bem-vindo e até o próximo, pessoal. Tchau, tchau. Ah, e não esqueça de dar um like no vídeo e se inscrever no canal, ok? O meu link sempre está na descrição dos vídeos, abaixo aqui, para você se cadastrar e o meu WhatsApp também. Grande abraço aí e tchau, tchau.